Desespero por ter o meu império Sem critério eu atiro uma a sério 10 e dá para mais um eu quero a sério Eu tiro-me do sério Perco me que hemisfério é como quem diz o norte guardar mistério nunca foi meu forte Porque acelero sem olhar a sorte Nunca espero que se abra uma porta Sou inteligente para muita gente Mas de repente com o médico à frente Ele não mente Me diz que eu não sou paciente Assim estou burro porque com foto nos corredores De amor os fontes com morros me acham brote Oi barulho, cheira a macho so, rufe, sorte yeah. surja. Roubei vejo que afinal há outro morto, do outro lado do mor. Como é que eu for? Como é que eu for? Como é que eu for? Como é que eu for? Na na na na na Nah, a dica não é furar, é passar entre brechas, pila e cora Se um gajo só vai melhorar, porque é que se queixa já passa da hora? Tento passar, já sei que não deixas, por isso encontrei outra forma Então foi qual? Isso agora? Diz lá chaval, pergunta no cor Aquilo que eu quero com esforço danos. tu agora queres ter em meia hora O teu relógio está a variar, no teu mano, então me deita fora Isso é magia que presta só para o objetivo Energias dessas eu cá não preciso, imagino festas só cabem sorriso Isto é um teste ao meu compromisso, não passa disso Tô me encontrar, já sei o que quer, Yeah, yeah. me encontrar, já sei o que quer, Yeah, yeah. Tô me encontrar, já sei o que quer, Yeah, yeah.